A terceira pergunta que me chegou foi: por que pedir algo a Deus em oração se Ele é onisciente e sabe que precisamos e, como Pai, cuidará de nós e nos dará o que convém, independente de pedirmos? Ok. A analogia não é muito boa porque nem todo mundo tem pai e nem todo mundo tem mãe, né? Presentes, né? Todo mundo teve um pai, um, um, um fator gerador, né? <risos> mas ninguém tem, nem todo mundo teve um pai presente. E é muito complicado explicar isso para essas pessoas, mas vou tentar usar essa analogia da família para ficar um pouco mais fácil. Quando você é bebê recém-nascido, você come aquilo que o teu pai te dá, porque é necessário que você tenha os nutrientes necessários. Né? Então até uma certa idade, a gente ainda convence nossos filhos de comer, de comer couve-flor, de comer verdura. A gente ainda consegue fazer um prato ali colorido pra eles, né? aquele prato monocromático que normalmente a gente vê nos pratos de adolescentes, né? Aquele prato só branco do arroz e o marrom do bife, né? Mais nada. O amarelo que aparece ali é uma batata frita, mais nada. Ou açafrão, quando você joga um açafrãozinho ali no arroz, pra tapear, pra comer algum tipo de coisa diferente. Mas à medida que nós vamos crescendo, então quando você Criança, Deus vai dando aquilo que você necessita Quando nós vamos amadurecendo Nós vamos entrando no nível de diálogo De sincronia com Deus, que nós já entendemos Aquilo que é que temos que pedir para Ele E quando é que isso acontece? Quando você Tem consciência da sua vocação Quando você tem consciência Da sua vocação, tudo Fica mais fácil, por que que tudo Fica mais fácil? Porque você entende que A sua vida não é Nada além daquilo que Deus Pediu para você fazer, então tudo Que gira em torno daquilo que Deus me pediu para fazer é o meu chamado. E tudo aquilo que Deus me pediu para fazer é o que vai estar na minha agenda. E as minhas necessidades vão brotar da minha agenda. Então, eu não vou buscar coisas dando socos no ar para tentar satisfazer o meu coração, sendo que eu tenho uma vocação. Então, o segredo para resolver essa pergunta é... Bom, não é, não, é, não é um segredo. Na verdade, respondendo essa pergunta, quando você é, se relaciona com Deus no nível de uma maturidade maior do que aquela que você tinha quando você iniciou os os passos de fé, você vai ajustando a sua vida para que a sua vida se ajuste à vontade do Senhor que é o chamado que ele tem para toda a igreja, o chamado que ele tem para você de forma específica para o serviço da igreja a partir dos seus dons. Então a sua necessidade gira em torno do que? De cumprir a sua vocação. Não gira em torno de satisfazer o seu coração porque o nosso coração, como já tratamos aqui outras vezes, ele é muito enganoso. Ele vai te pedir coisas ah, assombrosas, eh, coisas que não há necessidade coisas que brotaram, foram colocadas dentro dele por outras pessoas e não por Deus. Então, Deus sabe o que nós precisamos. Isso aí é batata. O problema é, você sabe do que você precisa, porque você tá, a gente está desesperado em busca de suprir as nossas necessidades e carências. Nós queremos muito mais conversar com o nosso estômago, suprir as necessidades do nosso estômago, do, estômago, do que suprir as necessidades que foram é, colocadas por meio da nossa vocação. Então, essa resposta é, entenda a sua vocação. Em que Então você vai saber o que pedir a Deus, e, Deus é, e aquilo que você vai pedir a Deus está de acordo com aquilo que Deus deseja que você peça Então você vai ganhar Gravei um vídeo sobre isso no YouTube Está disponível também A oração que Deus tem que responder O título é esse mesmo, o clickbait mesmo, é esse mesmo A oração que Deus vai ter que responder Eu gostaria de dividir com você tudo o que tenho aprendido do Senhor Ao longo dos meus anos de atuação como pastor e professor